Botão, você já pedalou na praia? Nunca é a primeira vez. Hoje nós vamos fazer um pedal da hora aqui no litoral. Aqui é mais um fora de casa. Não esquece de apertar o link aí, apertar o balanço <risos> aquele negócio todo que vocês já sabem aí, para nós continuar produzindo o vídeo aí, beleza? Joinha, então, se inscreve, deixa o like, faz tudo aquele negócio. É. Estamos chegando aqui no Rio e no Forte de São João. A entrada do Forte de São João, o rio. Depois de visitarmos o Forte São João e rodearmos o Parque dos Tupiniquins, pegamos sentido norte para a outra ponta da praia. Nós estamos chegando na colônia do Sesc, colônia de férias do Sesc. É marco aqui em Bertioga isso aqui. Pedalando na praia, só quem fez que já sabe como que é. Vem comigo que você vai gostar. Geograficamente trata-se de uma praia só, bem longa, mas localmente suas partes recebem nomes diferentes. Em especial destacamos o extremo norte, conhecido como Praia de Indaiá. Final da Praia da Enseada de Bertioga. São mais de 12 quilômetros de praia, limpa e maravilhosa. Dá uma olhada se você não gosta disso daqui.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 Logo após um pequeno canal, fica até o final, porque é na segunda parte que eu vou te mostrar direitinho como se chega na Cachoeira de Guaratuba, hein? Nossa intenção até era de ir para a Riviera de São Lourenço, mas como já estava ficando tarde, deixamos para o outro dia. Para não pedalarmos no escuro e voltarmos mais rápido, pegamos a ciclovia da Avenida Anchieta e fomos de volta para casa. Primeiro dia concluído: 28 quilômetros, 17,6 de média. Uma hora e 40 minutos de pedal. Fica comigo que você vai gostar da Cachoeira de Guaratuba. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 15 de agosto de 2020 e nós vamos conhecer a Cachoeira de Guaratuba no Parque Estadual Serra do Mar. É uma das trilhas do Parque Estadual Serra do Mar. Vale a pena, eu já estive lá, agora eu vou levar vocês junto comigo. Bom dia, tchau. Bom dia. Esse vídeo aí é com o meu, meu irmãozinho Andrezinho lá de Panorama aí, compartilha com o pessoal aí para vocês saberem o que é pedalar, viu meu irmão? Beleza? Um abraço! Para ganharmos tempo e como já tínhamos pedalado na praia de Bertioga, fomos pela ciclovia direto para a Riviera de São Lourenço. Quem já pedalou na ciclofaixa aqui de Bertioga sabe o que, que eu estou falando e vai lembrar disso aqui. Você não gostaria de contratar esse pedreiro que torceu esse tijolo para fazer essas coluninhas aí? Lembrou, né? Vem pedalar comigo que você vai ver esse tipo de coisa. Precisa atravessar esse manguezal aqui para chegar na Riviera de São Lourenço. Essa aqui é a passagem. Agora sim, vamos ver a marca que é bem mais gostoso. É o fora de casa, mais uma vez, na Riviera de São Lourenço. Praia da Riviera de São Lourenço. Dá uma olhada na bandana que você vai entender. O vento está empurrando nós a 26 por hora, 30 por hora. Vento nas costas, ninguém reclama, né? Terminamos a Praia da Riviera. Agora nós vamos pegar para Itaguaré, uma prainha deserta. E a foz do rio Itaguaré. Dá uma olhada no vento aí, ó. Percebe aí como é que tá o negócio. Itaguaré é curtinha, com pouco mais de 3 km, e termina na Foz do Rio Itaguaré. Tchau, gostou do vento que eu encomendei para você? É tocha hein, o vento contra, hein? Eu acho que eu nunca pedalei num vento tão forte é. igual esse. Última machinha fazendo força foi estar subindo a água ali. <risos> no plano. <risos> Vou explicar pra vocês. Ali tá o mar, né? Estão vendo? Nós somos até a Foz do rio Itaguaré. E agora nós vamos pegar esse pedacinho de mangue aqui, ó. Pra sair lá na BR. Então a terceira parte do pedal nós já concluímos, a prainha de Itaguaré. Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, SP55, que faz parte da Rodovia Rio Santos, a BR-101. Para chegar na Cachoeira de Guaratuba, você tem que entrar na segunda rotatória do bairro de Guaratuba, no residencial Costa do Sol. A não quer molhar o pezinho, vamos filmar o tombão que ele vai levar. Não, aí tá ótimo, o caminho que você escolheu é bem melhor. Passa aí mesmo, vou ganhar cinquentão lá no Faustão com você, vai, continua que você tá bem. É, não deu, não deu Faustão não gente, conseguiu passar. Já atravessamos o rio, quem passou aqui lembra, essa erosão aqui tá só aumentando. Olha o que, que o ser humano é capaz de fazer. Vim fazer uma fogueira aqui nesse paraíso. Cachoeira do Tobogã, Guaratuba. Fala a verdade, é ou não é um lugar bonito? Se quiser marcar uma trilha aqui na trilha de Guaratuba, é com você que fala. Pode falar comigo aí. Como que o irmão chama? Júnior. Júnior, qual que é o telefone ou o zap? 13 99704 29,13, e é zap também Se precisar alugar bicicleta, você tem bicicleta para alugar? 30 bicicleta 30 bicicleta para alugar, alugar a do Mountain Bike? Eu não estou é. podendo alugar agora devido à pandemia, né? elas estão recolhidas é. Mas assim que a trilha voltar a abrir, elas estarão aqui fora Deixar bem claro que isso aqui não é um passeio turístico Nós estamos registrando para o canal a rota até a cachoeira Como chama o riozinho? Rio Mirim. Rio Perequemirim Cachoeira do Guaratuba Cachoeira do Guaratuba. Aqui é Parque Estadual da Serra do Mar. Parque Estadual da Restinga de Bertioga. Ah! Que emendou com o Parque da Serra do Mar. São ah, dois parques juntos agora, unificaram, é. entendeu? Unificou a Restinga de Bertioga com o Parque da Serra do Mar. Serra do Mar. Parque Estadual da Serra do Mar. Lanchonete Ponte do Açaí. Na verdade aqui é o Ponte da Bike. Dá uma olhada a turma que vem aqui de bicicleta. Ponte do Açaí não, é Ponte do Ciclista isso aqui. Moçada, um abraço para vocês no mundo mountain bike. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui com o Rogério do Ponte do Açaí em Bertioga. Isso aí, galera. Tamo junto sempre aí. Depois do Ponte do Açaí, o pessoal sempre para aqui pra poder dar uma abastecida. Depois de um pedal longo aí, que ele sempre faz aí com o pessoal. Tamo aqui no Ponte agora. E sem falar que o Rogério é um cara gente fina. É o, o ponte do açaí tem lugar para capacete, lugar para bicicleta, tem banheiro para o cara se ajeitar. É Olha, serve bem. O açaí chama ponte do açaí. Essa geração Nutella que gosta de açaí é aqui mesmo. Geração... Tem outro lugar. É isso aí. É tem tudo. É, vem para o ponte do açaí, você não vai se arrepender. É um lugar bacana. E outra coisa, eu falo sempre para o pessoal o seguinte, tá na estrada, parou... Não tem, as câmeras furaram, não, não tem pra onde ir, liga pra mim, eu vou até a pessoa, trago pra cá. Não cobro nada, é mais pra ajudar. Tá escutando? Entendeu? Tá escutando como o cara é gente boa? Se tiver um problema com a tua bicicleta, deu um problema mecânico, com a segunda câmera, ferrou, liga aqui que o cara vai te buscar isso é serviço porque ele é companheiro das... do trecho, não é porque ele é comerciante. E não é pra cobrar, não Eu vou cobrar nada, é pra ajudar. Como o pessoal tá sempre aqui com a gente, a gente faz esse serviço, pra ajudar mesmo. O nosso telefone é 3317 1557, é 13. Pode ligar se quiser cobrar também, não tem problema. E o zap? É 99668 5101. Esse é o nosso zap, que pode ligar aqui pra mim, tá bom? Tamo junto. Beleza, um abraço, tamo junto.